Com o Contele Rastreador é para a empresa que quer aumentar a sua produtividade e ainda reduzir seus custos em R$ 500 a R$ reais por mês com cada veículo da sua frota. Se a sua empresa possui veículos que são conduzidos por seus colaboradores, possivelmente você vai precisar de um sistema de gestão de frotas. Assim como eu já estive, você também deve estar cansado com os altos custos de combustível, manutenção, multas de trânsito, acidentes, uso incorreto dos veículos e a falta de informação rápida e confiável. E com todos esses itens, já deu para perceber que reduzir os custos com os seus veículos é totalmente possível. Um dos nossos mais de mil clientes tem 7 veículos e 13 condutores. E após o uso do controle Rastreador com identificação de motorista, ele conseguiu reduzir em 61% a quantidade de multas e em 100% o custo com essas infrações, pois agora quem paga as multas é o condutor que recebeu a infração. E além disso, esse cliente ainda se beneficiou de uma redução drástica no custo de combustível, manutenção e acidentes. E não precisa ser nenhum gestor de frotas profissional para conseguir esses excelentes resultados, pois os nossos clientes são como você, são como eu, Gestores, donos de empresa, gestores financeiros, gestores administrativos e aí por diante. Eu também sou dono de empresa e gestor. Tenho um canal no YouTube e um blog sobre gestão de frotas. Também tenho uma vida corrida como a sua. E eu sei a importância de ter um sistema intuitivo e que gere informações rápidas e confiáveis, facilitando muito o nosso dia a dia. O Contério Rastreador também vai te ajudar a se proteger juridicamente na área trabalhista, civil e criminal. Pois é! Talvez você ainda não saiba, mas quando permitimos que alguém conduza os veículos da nossa empresa, estamos assumindo uma série de responsabilidades que muitas vezes nem nos damos conta. E a boa notícia é que tudo isso tem solução e é extremamente acessível porque essa solução se paga com apenas uma pequena economia de combustível. E você não precisa fazer nenhum grande investimento inicial. Os equipamentos são locados e a economia já aparece logo no primeiro mês. Ficou curioso, né? Quer saber como funciona? Clica aqui nessa página, faz orçamento, com poucos cliques você verá os valores e saberá mais como funciona essa solução. Ah, eu também preparei um presente surpresa para você, que vai aparecer junto com os valores após o orçamento. Até daqui a pouco.